Olá estudantes, tudo bem? Professor Fábio da Silva Rodrigues, de novo no contato com vocês, na interação, na conectividade, como a gente comentou, dessa forma dinâmica que nós temos de interagir e se conectar também. Nós vamos dar continuidade à disciplina Fundamentos das Mídias Sociais Digitais. Hoje nós vamos abordar dentro do módulo 2, nessa videoaula, na unidade 1, um, sobre similaridades e diferenças dos conceitos Mídias Sociais, Redes Sociais, Mídias Digitais e Convergência. Então, o que é igual, o que é diferente entre esses conceitos, mídias sociais, redes sociais, mídias digitais e convergência. Já começamos a adiantar nas unidades anteriores um pouco sobre esses conceitos, origem, alguma ideia sobre o conceito, que ele se refere, que ele não se refere, é, e agora a gente aprofunda um pouquinho mais para entender essas diferenças e, e complementações, similaridades entre esses conceitos. Esse é o objetivo dessa, dessa unidade específica. Então, nós vamos aprofundando, aprofundando um pouco mais esse conhecimento. Então, o que são mídias sociais? Abrangem as diversas formas online de comunicação e interação entre indivíduos, empresas e demais instituições da sociedade. Então, abrange essas formas online, ou seja, aquilo que está. É, é, a gente já sai agora das, das formas offline de mídias, de redes sociais, como a gente comentou, né? de conexão, lá do início da. da da civilização, onde as pessoas, qualquer grupo social é um grupo social, e tem redes sociais, sim, mas agora o foco nosso são as mídias sociais no contexto online, e essas formas online, diversas comunicação, interação e conexão também entre indivíduos, indivíduos, empresas e instituições, é, na sociedade é o que a gente busca entender compreender. Contemplam diferentes plataformas, wikis né, wikipedia Wikipédia, blogs e microblogs, micro né, e as redes sociais eu havia adiantado na aula geral um pouco sobre isso, então o, né? o Wikipédia, que é talvez o mais conhecido, né? então formação, fornecimento de conteúdo nesses, nesses Wikis. Os blogs e microblogs, né? o mais famoso dos micro, microblogs é o Twitter, onde a empresa também pode se comunicar, as organizações, as instituições, os estados, né? as nações, as pessoas de forma geral, as celebridades, os políticos, os jogadores de futebol, empresários, artistas, esportistas, celebridades usam o Twitter como um microblog de comunicação como uma mídia social importante também. E as redes sociais, Instagram e Facebook, são popularizados entre as diversas pessoas da sociedade. Né? Então, o Brasil é o segundo país onde tem mais interação e conexão eh, e uso de redes sociais. Então, o Brasil é, é bem desenvolvido nesse uso de, de redes sociais. Há uma diversidade de canais é para a gente utilizar, né? ferramentas de leitura que podem ser essa, como a gente comentou. Então, as mídias sociais a gente busca atrair o usuário pelo conteúdo. Então, eu tenho que oferecer um conteúdo de qualidade eh, para formar esse usuário, capacitá pra, pra para capacitá-lo, para atraí-lo para a minha mídia social ou para a minha rede social. Por exemplo, fornecimento de um e-book. É muito comum um e-book. Né? Então, eu forneço um e-book gratuito para que ele possa entrar na minha plataforma, no meu site, mas ele tem que fazer um cadastro, compartilhar seus dados de uma forma dentro dos limites né, da gestão de dados, né, da lei de a lei geral de dados, né? basicamente, com todo esse respeito e a ética necessária, obviamente, mas a pessoa faz um breve cadastro para que eu conheça, é uma forma de captação desse usuário e quem sabe um potencial cliente consumidor do futuro. Então, se eu ofereço um e-book, um e-book um gratuito sobre o um conteúdo específico, é uma ferramenta de leitura, ou poderia fazer para ler online, para permanecer mais tempo na minha página, ou pedir para curtir é, quando eu... Eu, numa rede social, peço para conectar a internet, mas tem que curtir a página do Facebook. Né? Então, eu tenho uma forma também de interação, ali meio que forçada, mas é uma forma de interação, é uma conexão né, pela internet, né, fazendo trocadilho, mas se conecta, curte a página. Né? É, o vídeo, eu tenho um vídeo é, explicando sobre algo específico, né, e não, eu não cobro por aquele vídeo. Eu coloco aquele vídeo como conteúdo. Vídeos, por exemplo, sobre cuidados com planta. Né? Eu gosto de mexer com planta, gosto de cozinhar, por exemplo. Eu gosto de tocar, tenho hobbies. Né? Então, a música culinária e a trabalhar com plantas são temas que me atraem, de forma geral, esporte também. Então, eu tenho interesse por vídeos, assuntos que se relacionam com esses conteúdos. Eu busco esses conteúdos formativos, para que eu aprenda mais com esses assuntos. E aprendendo, eu depois me interesso por... por, por... É, comprar um curso, por exemplo, vou dar um exemplo sobre charcutaria, né, produção de bacon, embutidos, linguiça, defumados e outros. Eu comecei a acompanhar e participei de um, de, uma, de um grupo de WhatsApp que era sobre produção de embutidos, ali depois foi criado um grupo do WhatsApp, fornecimento de e-books, eu ainda não comprei o curso que era vendido, que é o produto que a empresa oferece, né. É, venda de embutidos e produção de embutidos, faço para as seus embutidos, produzir bem, por exemplo, calabresa, eu tenho interesse por esse, esse ramo, então me interessa para aquele conteúdo. Fui, conheci um pouco, mas quando eu quiser um pouco mais me aprofundar sobre o conteúdo, me especializar um pouco mais, avançar um pouco mais, me aprofundar, eu vou comprar aquele, aquele curso que me interessa no momento oportuno. Um áudio, um áudio que, que me traga um, um, um podcast de informação sobre um assunto. Não vou cobrar para você baixar aquele podcast, mas eu vou trazer aquilo como uma mídia social importante. Comentários, engajamento, retransmissão, são todas formas de mídias sociais de interação e de conexão. Engajamento, engajamento conecta, o comentário conecta, né? Então, retransmitir informação é sempre importante. E o que são essas mídias sociais? As mídias sociais representam um novo modelo de comunicação em relação aos meios de massa convencionais. É uma alternativa, como a gente comentou, uma alternativa de via de mão dupla, como a gente já citou anteriormente, não de mão única, é democrático, tem interação. Né? Nesse meio das mídias sociais, a construção e a troca de informação acontece por meio de uma conversa ampliada. Muitos conversam com muitos, como bem cita Castos, e Castos citaram por Costa, né? uma conversa ampliada de muitos com muitos. Muitas empresas, com muitos consumidores, com muitos usuários, é, pessoas com pessoas, pessoas com empresas, numa escala global, numa escala que toda a internet capta. Então, rapidamente um vídeo se viraliza, rapidamente uma, um escândalo de uma empresa também se viraliza, um comentário negativo também se propaga. É, acharam é, um objeto estranho numa num, num restaurante X, e rapidamente aquilo viraliza e aquilo toma proporções... É, estratosféricas. Então, como gerenciar essas crises também é importante é, que a empresa tenha esse planejamento de mídias sociais? As mídias sociais representam uma espécie de contraposição ao modelo industrial de comunicação em massa. É um modelo transgressor, um modelo revolucionário, contra, é, é, é uma alternativa à TV, por exemplo, que é um meio muito caro e restrito a poucas empresas, pouco democrático, né? poucas empresas tinham acesso à TV. Hoje você vê, por exemplo, Redes de TV que usam o canal de TV como um canal de comunicação para atrair as pessoas, os empresários, os microempresários, empresas pequeno, porte médio ou grande também, né? Mas para a rede social, para uma mídia social, para que ele consiga definir que tipo de propaganda ele quer fazer, que não é dar um cara assim uma chamada na TV, que ele pode escolher que tipo de propaganda ele quer, se vai mandar o um vídeo ou vai produzir o um vídeo pela própria a agência da, da rede de TV. Então, a TV chama os empresários para que eles possam usar as mídias da TV, para que não fique obsoleta, conectando essa mídia com a mídia digital, que é um blog, um site, para que ele entre ali num link no aplicativo e ele mesmo defina que tipo de propaganda ele deseja. Existe muita confusão né, nesse contexto entre mídias sociais e redes sociais. É comum que autores mesmo. Né, Confundam os termos mídias sociais e redes sociais, por quê? São conceitos em formação. No entanto, os termos não representam o mesmo significado. Redes sociais são associadas de formas mais específicas ao site de relacionamento, que a gente tem de forma mais próxima a nós, o chamado social network site. Então, social networking sites são sites de relacionamento, ou profissional, ou amoroso, afetivo, ou de relacionamento social, simplesmente, troca de fotos, vídeos, é. Né? Não são formas de relacionamento social utilizando meios digitais, a internet como MOLA, propulsora e as redes sociais como é, é, potencializadora desses relacionamentos. Para além das plataformas digitais, James, Bloomford, citados por Costa, comentam que as redes sociais podem ir além das plataformas digitais. Representam as interligações entre os agentes sociais. Os sites de redes sociais, como o Facebook, podem servir como ferramentas para sustentar e ampliar as redes sociais. Os sites, e redes sociais, eles potencializam esse relacionamento de empresas com os seus consumidores, usuários e a conexão entre eles. O que as mídias sociais são? O compartilhamento é a chave das mídias sociais. Então, compartilhar informações, conteúdo, atrair esses usuários, futuros clientes para... A, a sua plataforma, para sua mídia, e, e elas são um super conjunto, segundo o Scott, né, por Costa, de várias mídias utilizadas que as pessoas, organizações, utilizam para se comunicar online de forma social, compreendem o um conceito amplo de meio de comunicação que permitem e facilitam esse compartilhamento, então, um meio amplo de compartilhamento de comunicação com diversas ferramentas diferentes. As mídias sociais fornecem maneiras para as pessoas... Compartilhar ideias, conteúdo, pensamento e relações online. Citados por Scott, é, conforme Costa, né? Conforme Costa, citado por Scott. As mídias sociais fornecem essas maneiras para as pessoas e para as organizações também compartilharem ideias, conteúdo, pensamento e relacionamento online também. Diferem da mídia tradicional, reforçando, pois cada um pode criar, comentar, produzir ou acrescentar algo nesses conteúdos da web. Podem ter form de forma de texto, áudio, vídeo, imagens comunidades, como a gente comentou. As redes sociais. O relacionamento é a chave das redes sociais. Então, focar no relacionamento. As redes sociais podem ser classificadas como a categoria das mídias sociais. Então, essas categorias, elas estão dentro, é um tipo de rede de mídias sociais, são as redes sociais. Então, Facebook, Instagram, são tipos de mídias sociais, só que são redes sociais conectadas pela, de forma online, né? As redes sociais estão no grupo do site de relacionamento, como a gente comentou. O principal foco das redes sociais é criar um ambiente favorável à interação social. Esse é um dos focos principais das redes sociais, que as pessoas interajam e troquem experiências nessas redes sociais. Tem perfis sociais, então a pessoa tem um perfil social. Né? Não é o um avatar como no metaverso ainda, né? no metaverso você cria um avatar, né? um personagem ali, um sujeito dentro daquele espaço virtual recriado, esse outro plano, esse outro espaço, mas as pessoas têm, nós temos perfis sociais nas redes sociais. E elas acontecem quando os usuários criam perfis sociais, uma identidade social lá na internet, digital, interagem para se tornar parte de uma comunidade, formado por amigos, parentes, pessoas, interesses profissionais, pessoais, de esporte, para compartilhar, pessoas que pensam de forma semelhante, compartilhar e partilhar informações de maneira geral. O que as mídias sociais representam? Elas comportam esses diversos, as mídias, as mídias digitais, melhor dizendo, né? outro tipo de classificação. Elas comportam diversos modos de armazenamento digital e conteúdo eletrônico, de texto, áudio, vídeos, imagens, aqueles vídeos que aparecem nas redes sociais, um videozinho, uma propaganda rápida, dinâmica, chamando você para um outro link, para um outro site, uma outra plataforma, aquilo é uma mídia digital. Ela contempla modelo de transmissão via modelo de transmissão de informação de dados via canais digitais. E-mail, pode ser texto, mensagem instantânea, notícia, veículo de comunicação online, aplicativo, buscador, TV online, e-commerce, portais, sites e mídias sociais. Então, é um modelo abrangente de captar esse usuário e trazê-lo para, para as suas mídias digitais, para as suas redes digitais, para suas plataformas de base. Então, contemplar esse modelo de transmissão é algo fundamental. Se fala muito sobre cultura de convergência. E tanta convergência de aparelhos que ocorreu com o smartphone, como eu já dito, né? lá com o Steve Jobs, com o smartphone, e trazendo tudo para o mesmo aparelho, o banco, a rede social, o trabalho, a câmera filmadora... Uh, o e-mail, tudo para a mesma para a mesma unidade que é o smartphone, você tem a convergência digital para um equipamento. Mas na cultura da convergência, haverá essa, essa sobreposição, melhor, essa junção entre as velhas e novas formas de mídias, que colidem onde o produtor uh, de mídia, o poder do consumidor, interagem de maneiras imprevisíveis. Jenkins cita isso em 2009 e Costa repete em 2017. Uh, Basicamente, essa interação entre a velha forma e a nova forma, respeitando as formas tradicionais de mídias e comunicação, é, para que não tenha tanto choque cultural na introdução de uma nova mídia social, de uma mídia digital, de uma rede social na organização. Ela compreende essas novas formas de comunicação com o advento e o fortalecimento desses canais digitais e mídias sociais, considerando o quê? A conexão, a interação com as diversas plataformas midiáticas, online e offline, novas e antigas, tentar acoplar, né, acomodar tanto mídias tradicionais como mídias, é, é, novas mídias online, né, é, nesse contexto de redes sociais e mídias sociais, basicamente, de forte interação e conexão. Para a gente finalizar, né, as mídias sociais são o quê? Muito mais do que suas tecnologias e ferramentas disponíveis, como o Scott bem defende. Então, são muito mais do que isso. Né, as mídias sociais, elas, são, elas buscam fornecer conteúdo e interação com o usuário para transformá-lo no possível, no futuro consumidor-cliente do seu produto. E nesse relacionamento vai gerar uma confiança, em que você vai reter esse cliente de forma muito mais é, nutrida, como a definição trazida por Avis, né? É, nutrida, forte, robusta. Essa relação vai ser forte dificilmente será abalada. Você cria um, no seu usuário, futuro cliente, uma relação de fã, de admirador, de advogado da sua marca. É isso que se busca com as mídias sociais, com as redes sociais. As redes sociais, elas potencializam esse, esse relacionamento. O melhor jeito de pensar as redes sociais não é a partir das tecnologias e ferramentas. Então, não pensar simplesmente a partir das tecnologias e ferramentas, mas em como tais ferramentas tecnologias permitem que você se comunique. Então, eu tenho que adequar as ferramentas à minha forma de comunicação, nas minhas mídias, ao tipo de usuário que eu quero atender. Então, eu tenho que usar ferramentas que sejam adequadas. Tenho que buscar o, o, o usuário e consumidor nos canais nas redes sociais, onde ele se encontra. Planejar é fundamental. Tenho que planejar é, essa forma de alcançá-lo, de como obter feedback dessa interação com esse usuário. Não se trata de um quadro estático, né? Esse processo é dinâmico de redes sociais e mídias sociais. Com a difusão de novas tecnologias e evolução do público, percebe-se uma tendência de Fusão de funcionalidades, o hibridismo. Né? Então, respeitar as mídias tradicionais e trazer junto as mídias online. Pega a TV e, e o canal online das TVs. Então, tem um canal físico e um canal online, um canal de transmissão direta para as casas, mas ele te remete, ele chama o, o usuário para a rede social, para a mídia digital. Então, você tem um canal X de TV, mas tem o um canal X dele play na TV, que você baixa o aplicativo a TV online, que você por lá se relaciona também no aplicativo, na rede social, com, interage com essa rede de comunicação. Então, esse hibridismo é uma tendência também que vem ocorrendo nesse setor. As mídias sociais que não se enquadravam no modelo de relacionamento ganham é ferramentas nesse sentido, podendo ser chamadas de redes sociais. Você ajusta isso à nova realidade. Por outro lado, redes sociais consolidadas investem o quê? Na diversificação, mais como produção de vídeos, Realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial, a fim de ampliar os seus públicos. Redes sociais, então, não se... o processo é dinâmico, elas não ficam paradas. Né? Então, o Facebook, o Instagram buscam novas formas de relacionamento, é, novas maneiras inovadoras, né? maneiras inovadoras de relacionamento e conexão com os consumidores e usuários, produzindo vídeos, é, trazendo a realidade virtual para essas redes sociais, a realidade aumentada, né? você trazendo para o um ambiente na realidade virtual, você é, adentra um espaço virtual para interagir com uma organização. Na aumentada, você traz para o seu espaço físico uma experiência é, digital, né? como você consegue plasmar, né? É, plotar no meio físico, no nosso meio real, uma imagem, por exemplo, uma, uma, uma propaganda é, de, de uma série do produto, uma linha que saiu desse produto, uma, uma, uma promoção específica, e trazer para o ambiente digital, melhor dizendo, o ambiente físico, algo do meio digital, que é a realidade aumentada. E a inteligência artificial, com as várias aplicações é, dentro desse contexto, né, é, de trazer formas inteligentes de interação pela é, neurociência, pela neurotecnologia, buscar interagir cada vez mais, de mais ou menos como adivinhar o que as pessoas pensam. Parece que às vezes as redes sociais, elas adivinham o que a gente pensa. E pelos rastros que nós deixamos nós vamos buscando, nós vamos deixando também pistas para as empresas para que elas consigam é, nos achar também nessas redes sociais. E é assim, basicamente, que funciona é, nesse meio. Basicamente, era essa a nossa unidade, é, nesse modo específico. É, espero que tenha ajudado com a compreensão do conteúdo e auxiliá-los no entendimento do assunto. Até mais, bons estudos, nos encontramos. Tchau, tchau.